Leve prepara um, você segura dois, três. Vai lá, quatro. Bora, cinco, seis. Sustenta sete, oito, nove, dez, onze, doze. 13, contrai o abdômen, isso, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, vamos embora, não desiste não, 22, bora, 23, 24, estica o braço, estica o braço, 25, 26, 27, 28, 29, vai piorar, 30, para frente, 1, um, não descansa, vamos embora, 2, vamos embora, 3, vamos embora, 4, segura, você segura, 5, 6, isso, 7, sem balançar, vamos embora 8, quem não aguentar, larga o peso. 9, vambora. 10, isso, 11, bora. 12, falei que ia doer. 13, bora, vai. Levanta esse braço, 14, 15, segura. 16, bora. 17, 18, 19, 19. 20, vamos embora, 21, 22, 23, 24, estica o braço, 25, 26, 27, 28, 29, não descansa, 30, abaixou, abaixa, abre, 1, um, vamos embora, 2, abre esticando, estica o braço, Tranquilo. Faz, faz só segura e para. Projeta o peito à frente. Contando. Vambora. Não, você fica parado. Para. Só para segurando o peso. Vai? Vambora? 8. Bora? 10. Bora. 11 12. Bora. 13. 14. Você segura. 15. 16. 17. Bora. 18. 19, faz sem peso, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, descansa, isso aí, isso aí, agora ficou bonito.